dá até uma decepção essa palhaçada que a Honda Tá fazendo com suas motos vou falar para você é, sobre a Hornet 2023 tá é, ela foi lançada vou mostrar algumas fotos nesse vídeo de hoje aqui na descrição é, tá o link para você acessar ver o vídeo de apresentação da Hornet 2023 tá ela foi lançada lá na Europa ela ainda não não foi lançado aqui no Brasil e não tem previsão de lançamento dessa moto aqui no Brasil por enquanto, beleza? É uma decepção a Honda tá fazendo isso, a, a Hornet 2023, o pessoal estava falando aí que ia vir com um design futurista, um design muito bonito E eu quero saber a sua opinião, vou deixar a foto para vocês verem aqui agora, qual Horn você prefere? Você prefere, prefere a Hornet... É da esquerda Que é a 2023 Ou prefere a Hornet antiga A 2014 branca Que na minha opinião é a mais bonita de todas é Da direita Deixe sua opinião E se você concorda comigo que a Honda Foi uma decepção Essa Hornet 2023 Deixa o like tá Essa Hornet 2023 Ela vem com motor De 700 e 50 cilindradas É um motor Que mesmo que a Honda lançou Em 2023, ela é mais fraca do que a, Horn a Hornet antiga A 750 Cilindradas A nova Ela vem com motor bicilíndrico Então infelizmente a gente não vai ter aquele ronco é, Bonito Que a Hornet tinha Aquele ronco 4 cilindros é Só nisso, pra mim a Honda já errou 100% porque a Hornet, o que a gente acha mais bonito da Hornet é o ronco O ronco dela é bonito, é um ronco único Que sem você ver a moto você já sabe que é uma Hornet chegando É muito bonito o som dela O som da Hornet antiga, daquela 4 cilindros E agora ela vai vir com o motor 2 cilindros Então ela não vai ter mais aquele ronco bonito Vai ter um ronco parecido com o ronco da MT-07 que é o ronco de dois cilindros é, Essa é a primeira decepção A moto Ela vem Dois cilindros e não quatro cilindros Então é, Ela não vai ter aquele ronco Característico que a gente gostava Se você concorda comigo Likezão, beleza? Deixa aqui nos comentários o que, que você acha Sobre isso Segunda coisa, a moto ela vem menos potente A Hornet antiga ela tinha 102 cavalos. A moto andava muito, muito. Já andei numa Hort, na modelo 2013, anda muito. Agora, a Hort 2023 vai ter apenas 92 cavalos, família. Não vai ter nem 100 cavalos a, a moto. Então, vai ser a moto mais fraca. Vai andar bem? Vai andar bem. Mas vai ser mais fraca do que a modelo antigo. Então, é a segunda decepção. É isso. A moto veio mais fraca. É, só que agora com o motor bicilíndrico A moto ela veio com mais torque Ela vai, vai vir com 7.6 de torque E a Hornet antiga tinha 6.5 Então ela tem 1.1 kg a mais de torque do que a Hornet antiga é, O que vai acontecer? A moto agora ela vai ter mais arrancada, mais saída Só que em final ela vai perder Assim, é, com certeza você acelera numa Hornet 750 cilindradas e uma Hornet 600 Que é a antiga A 750 vai pular na frente E logo depois a 600 Já vai passar e vai embora Vai deixar a Hornet 750 para trás Com certeza vai acontecer isso Porque ela não tem tanta cavalaria Igual a Hornet antiga é, Outra coisa A Hornet nova Ela tem banco bipartido Então isso vai Quebrar o conforto da moto a Hornet antiga, ela tinha, era, o banco dela era muito confortável, mas muito confortável mesmo. É, meu pai tinha uma Hornet da modelo antiga, era muito bom andar na moto. Mesmo na garupa, a moto era extremamente confortável. Era, o banco dela era de dois níveis, mas não era bipartido. Agora a Honda colocou um banco pequeno, um banco mais alto, bipartido, com certeza mesmo que o estofado do banco seja confortável, isso atrapalha no conforto do garupa. Então é mais um ponto negativo para a Outro ponto negativo é a questão do preço. Ela foi lançada lá na Europa por volta de 8 mil é, euros. O valor lá na Europa. Aqui no Brasil, família. É a Hornet antiga, aquela que já tem 10 anos de uso, tá custando 40, 45 mil reais se você encontra para comprar essa moto. A Hornet nova, 2023, vai chegar na faixa de uns 60 mil reais aqui no Brasil, o valor dessa moto. Olha, do nada, brecou, deu certo e virou. Então vai ser uma moto difícil de ver, porque não é uma moto acessível, não é qualquer um que tem... É, 60 mil reais para gastar numa moto, né Que é uma moto de lazer Então esse é mais um ponto negativo O valor vai vir muito caro Vai ser difícil de ver essa moto andando na rua Outra coisa também que eu não gostei É que ela veio com o mesmo design da CB500 A CB500 e a Hornet é muito parecida Muito parecida Você vai ver na rua, você vai confundir Uma com a outra Para quem não conhece direito, para quem não tá muito... É, dentro do mercado de motos Com certeza não vai saber nem que moto que é Se é uma Hornet ou uma CB500 Então é, a Honda deveria ter feito um design único para ela A moto ser diferenciada e não é Ela é basicamente uma CB500 Com motor mais forte Não gostei disso Outra coisa O escapamento da Hornet antiga Por mais que o escapamento era original Era um escapamento bonito um escapamento pequeno e agora a Hornet nova, como você pode ver, ela está com um escapamento é, grande, bem grandão, deixa a moto mais feia. Isso então, com certeza, se você vai comprar a moto, você vai querer trocar o escapamento da Hornet antiga. Nem precisava, era só tirar o abafador que ficava com ronks espetacular. É, eu prefiro ir a Hornet antiga com o escape original do que com aquele trocado De tão legal que era o escape que a Honda trazia de fábrica. E um ponto legal, agora vamos falar de uns pontos legais que eu achei é a questão das cores. Só que as cores, ela vem vem com quatro cores para você escolher. Na cor branca com vermelho, na cor preta com vermelho, na cor amarela e na cor cinza. Tem quatro cores para você escolher. Porém, isso é lá na Europa Aqui no Brasil com certeza não vai vir as quatro cores Com certeza vai vir duas ou três cores para a gente escolher é... A questão de cores eu achei que a moto ficou legal Eles colocando esse quadro vermelho é... A moto ficou chamando a atenção é... Outro ponto positivo, a moto agora é full LED A moto tem painel digital Completão Painel com três modos de pilotagem, que eu acredito que nem precisaria muito porque a moto não é tão forte assim para precisar de modo de pilotagem, mas a moto tem, tem controle de tração, tem controle de welling para você para a moto não empinar sozinha. Então, agora a moto vem com mais tecnologia, é, vem com esse motor bicilíndrico, com certeza pode disputar mercado com a MT-07. É, comparando a Hornet com a MT-07 A Hornet vai andar mais Porque ela tem mais cavalo Do que a MT Mas aí eu já não sei Tem que ver a questão do preço De quanto que ela vai vir aqui no Brasil O seu preço para ver se vai concorrer de frente com a MT-07 ou não Beleza família? Esse vídeo É rapidão para mostrar pra vocês A Hornet 2023 Eu não gostei Particularmente A moto é feia? Não, a moto é bonita mas poderia ser bem melhor, bem melhor mesmo Deveria vir com outro design Até mesmo se visse com aquele design Café Race Igual a CB1000 Eu iria preferir, eu iria, iria achar melhor Ela veio Uma CB500 do nada Beleza família, tamo junto aí Até o próximo vídeo, deixa aqui nos comentários O, o que você achou Sobre essa moto E aqui nos, na descrição do vídeo Tá o link para você ver mais fotos Sobre a moto o vídeo de apresentação, o, o grupo de WhatsApp aqui do canal. Tá o link aqui na na descrição do vídeo. Dá uma conferida. Fechou? É nóis. Tamo junto. I am